Olá, nerds! Estou aqui hoje com o Rodrigo da GameFM, site de games, podcast e web rádio, não é isso? Isso! Ainda tem a rádio, né? A gente tá revitalizando a rádio agora, vai ser muito não. legal. E que ontem, ou hoje, lançou o Mesa do Flipper, que é um podcast ao vivo, né? Especial é. sobre Cyberpunk e a TGA também. Então, pra saber mais sobre a TGA, vai lá na GameFM.com.br para Assistir quase três horas, ou mais de três horas de conteúdo. Três mesmo. horas de conteúdo o mesmo do Flipper, foi um dos maiores que a gente já fez. E, o mesmo Flipper, que é o um programa de notícias, né? que a gente chega e fala de coisas que aconteceram no, no mundo dos games. E foi um especial sobre o lançamento do Cyberpunk e sobre o TGA. Foi muito legal. Excepcionalmente, essa semana a gente transmitiu na sexta, mas normalmente é na quinta-feira, às 8 horas da noite. E, e assim, eu acho que seria muito honrado se tivesse sido o Debug Mod. Pro caso do cyberpunk, porque precisa muito de debuggies É, The precisa. <risos> oh, exato Esse foi um dos principais temas né Do uhum. debug mode essa semana Porque o, o O cyberpunk Saiu meio, né meio uhum. Mais ou menos, assim, uhum. tecnicamente Apesar de ser um jogo muito bom, tá, gente? Não quero criticar aqui não, mas Não, é um ele é lindo, muito bom. maravilhoso É, muito bom Eu Vixe. tô ansioso pra jogar, ainda não tive chance Eu também não Pois é e estamos aqui também com Amanda Fleury, que é repórter do Wall, repórter de games, e que apresentou a TGA no Wall. então também querendo oh, ver chique, hein? uma live em tempo real lá também, é só acompanhar no Start Wall e tem também uns vídeos saindo e mais conteúdo saindo no site em pequenas pílulas, não é isso? Exatamente. Olá, Rodrigo. Olá, Lelo. Olá, pessoal Olá. do Terdice. Sejam bem-vindos. A gente vai comentar bastante. Se você não conseguiu acompanhar a transmissão da TGA, é, a, gente a gente vai fazer aqui o nosso resumão dos principais vencedores, dos altos e baixos e as nossas impressões também. Vamos começar com o principal, The Last of Us. Ah. Primeira pergunta. Merecidos, não merecidos? Hum. Quem faz as honras de começar aí a, a nossa hum. análise? É, então. Vamos lá. É, tem muita gente dizendo que muita coisa do Last of Us não foi merecida. É, uma das coisas que eu falei durante lá a live da Game FM é que as pessoas podem não gostar da história, não gostar da motivação dos personagens, não gostar da maneira como o jogo foi conduzido e tudo mais, mas, tecnicamente, é um jogo praticamente impecável. Então, tem muita coisa dele no jogo tecnicamente, tá? Ou seja, direção, áudio, gráfico, que é impecável. Infelizmente, não tem como criticar, porque a gente está vendo. Mas que na então, tua opinião, melhor que os outros desse ano? Olha, o único, na minha opinião, que realmente batia de frente com o Last of Us era Ghost of Tsushima. O único. Que por acaso também é da Sony, né? Também é exclusivo do PlayStation. Mas eu ainda acho o, o Last of Us um jogo mais profundo, mais bem trabalhado. O Ghost, Ghost of Tsushima é outro jogo que é impecável. Mas... Eu acho que muitos dos prêmios do The Last of Us foram merecidos, sim. Com certeza. Eu completando aqui o que o Rodrigo disse, né? É, é um jogo que ele veio numa época de pandemia. É um, é um jogo que trouxe uma narrativa. É, é, assim. E o mais interessante, para quem já era fã da franquia né, do The Last of Us, é, é aquilo que eu estava comentando, inclusive na transmissão. o A... A Naughty Dog ela pegou a história principal, a história da, do Joel e da Ellie e deu uma sacudida. Então teve novos personagens, novos contextos. Assim toda aquela atenção que o público tinha na história dos dois agora começou a ter atenção para outros personagens e são personagens que não são pouca coisa não. São personagens são que, exatamente. São ricos em Sim. história, em, em assim é um jogo que não é à toa que ficou o mês inteiro depois que a galera platinou, terminou de jogar, ficou um mês, dois meses, uma semana ali, martelando e tentando entender se gostou ou se não gostou, porque o jogo ele veio para impactar. Ele veio justamente numa época muito boa, que a gente não tem nem o que dizer, né? 2020 foi um ano muito impactante, foi um ano de, de introspecção, de ficar… É... De, de refletir, né, o que a gente está fazendo no mundo, o que tá acontecendo, é, de rever questões pessoais. E, Deleuze e voz, ele trouxe isso, né, é, questões, principalmente, de conscientização social, né, coisas que... A, a, a vida não ensinou pro, pro jogador o jogo meio que deu essa cutucada. E aí? Qual posição que você vai... Qual posição que você vai tomar? Então isso reflete também, Rodrigo e, e Otávio, na, no hate, né? Que a gente observou muito. É, é. Né, uhum. Na comunidade. Que, que teve muito, né? Que teve muito, né? É, eu não sei se esse hate, ele veio por questões, sei lá, éticas, porque o jogo mexe muito com essas questões, é, ou se veio... É, por questões morais, que é um outro ponto, né? Ou, sei lá, é, existe uma tendência muito a pensar em coisas políticas também, então é muito complicado. O, o Last of Us, ele veio num momento em que não apenas o Brasil, mas o mundo, tava mudando. Eu tava passando por uma, por uma mudança, e uma mudança radical, e uma mudança forçada, né? Uma, uma mudança que, assim, as pessoas não tinham escolha. Uhum. Então... É, eu acho que essa sacudida foi muito violenta. Muita gente não aguentou, não entendeu, e outras pessoas já conseguiram entender mais, mais ou menos como é que é aquilo e o porquê daquilo tudo, né? Hum. Então, é, realmente, o timing do Last of Us foi muito, muito bom pro jogo, e eu acho que pro momento do mundo inteiro também, né? Para quem gosta de games, acho que foi um jogo que realmente fez muita diferença. É engraçado porque. É, normalmente, o, o jogos de narrativa, eles, uh, bom, se você quer um jogo bom de narrativa, apesar dos outros prêmios, direção e tudo mais, que ele que ganhou, direção acho que ele ganhou, não ganhou? Ganhou. Direção. Direção. Que, que não tem a ver diretamente com narrativa, tem um pouco a ver, mas não diretamente, mas uh, se você trabalha com um jogo de narrativa, ele tem que entregar, pra ser o melhor jogo do ano, uma puta narrativa, né? É. E, e quando você tem uma narrativa que você tem espaço pra, pra fazer uma crítica social, sem necessariamente ficar citando, porque uma coisa que eu acho muito legal da arte é isso, você consegue fazer uma crítica sem necessariamente sem dar citar. nome aos bois, sabe? Então essa cutucada eu acho que ela é muito legal porque ela é muito subjetiva também, né? Eu, foi meio sem querer, eu acho que já estavam produzindo esse jogo há muito tempo, mas que calhou num momento muito bom. Qual o prêmio que mais surpreendeu vocês? Hum, prêmio que mais me surpreendeu. Uhum. Eu achei achei engraçada a reação de vocês. Parecia uma coisa meio reality <risos> show, assim, sabe? Tipo. Hum. Prêmio que mais surpreendeu, Essa eu vou passar primeiro pro Rodrigo, tô tentando lembrar, cara. Eu, eu também tô tentando pensar aqui alguma coisa. <risos> é... Eu acho que não teve nenhuma grande uhum. surpresa, assim. Nada que realmente fizesse. É. Nenhuma diferença. zebra. É, nenhuma zebra. Eu esperava de verdade que Hades ganhasse mais prêmios pelo que ele hum, concorreu. Sim, sim. Porque é um jogo muito diferenciado. Ele ganhou jogo de ação e ganhou se não me engano, jogo mais inovador. É, não, jogo independente. É, fiquei feliz com o prêmio de esporte para Tony Hawk. Hum, porque sim, é verdade. Um que eu amo, né? E é jogo que eu amo. Sou apaixonado pelo jogo. É, apesar de não ter achado muito justo, porque é um jogo antigo que foi refeito um para um. Uhum. É, mas pegando a concorrência é, dá uma desanimada né? principalmente se for comparar com FIFA com é, NBA 2K1 que são jogos que estão meio na polêmica aí por, por serem muito predatórios né? por pensarem muito mais ganhar dinheiro do que produzir um bom jogo é, então sei lá, eu, eu gostei do fato de, de, de Tony Hawk ter, ter vencido mas talvez não tenha sido tão justo quanto com os outros jogos Talvez Dirt 5 merecesse mais. Ah, sim. Dirt 5 teve gráficos incríveis. Uma trilha sonora é. muito boa, né? Pra quem curte... Só, só foi um pouquinho ruim pra quem streama, né? Porque agora, esse ano, né? Esse ano teve aquele boom de direitos autorais, né? Da Twitch. É. Mas fora é. isso, é um jogo muito fluido, muito bom. Eu também gostei bastante que Tony Hawk é, ganhou nesse ano, né? Porque, olha... É, foi o um ano para se comemorar, né? Principalmente os brasileiros com Charlie Brown na trilha sonora. Mas Isso é, foi. Aquilo foi fantástico. Fantástico, fantástico. E, e não só Charlie Brown também tem uma bicampeã, que eu esqueci o nome dela, que ela também tá no. Ela tá na, na franquia, ela apareceu no, no jogo. Mas assim. É, eu concordo com o Rodrigo que também não foi como, por exemplo, o jogo do ano no passado foi Sekiro. O pessoal foi é. pego de surpresa, não tava esperando que fosse isso, né. Mas, <risos> é, para esse ano, eu, eu, eu assim, olhando por cima, né, e resumindo, eu acredito que a TGA foi bem assim, equilibrada, né. A Adis também não ficou muito para trás, recebeu ali umas premiações, poderia ter recebido mais, mas poderia. principalmente Final Fantasy VII Remake, que muita gente queria que ganhasse o jogo do ano, mas também recebeu ali vários prêmios de melhor trilha sonora e por aí vai. Mas eu, certo, eu penso no... É. Eu penso no Final Fantasy igual Senhor dos Anéis. Eu não lembro direito, mas os primeiros filmes eu não lembro se ganharam muitos prêmios. Já o terceiro levou tudo. Eu acho é, que Final é. Fantasy ele tem, ele tem esse, esse tempo pra ganhar prêmio, né? Daqui pra é. frente. É. Tem, tem que ver, tem que pensar em quanto tempo vai levar pra sair as outras partes, né? Porque... É. É Verdade. A produção tá lenta, né? Eu <risos> é. Mas, mas eu, tenho, eu, tenho, eu tenho. Eu tenho surpresas ou polêmicas aí pra, pra levantar. Primeiro é sobre os jogos de esportes, pô o futuro tá aí, o futuro não. Uh, eu, eu acho que quem poderia levar muito bem esse de esportes aí é aquele jogo do passarinho no skate, sabe? Aquele... Ah, sim, <risos> eu ia falar isso. A gente a gente com o assunto do Tony Hawk, para mim, assim, quando quando saí de vez e, e explodi o skateboard, é meu favorito jogo. da vida, ó. Aqui, ó, só para só contextualizar vocês, ó. tenho muito... o próprio passarinho. Eu tenho, eu sou Ô. muito joia, eu adoro passarinho. Agora, duas coisas que me surpreenderam, assim, uma foi aquele aquele prêmio do No Man's Sky. Como Sim. Jogo. Que que tu, vocês não acharam uma surpresa, assim? É, então, como o jogo contínuo, é uma surpresa. A nossa aposta, a minha aposta até então, era Fortnite. Porque Fortnite teve várias Sim. atualizações. Teve várias... É, como é que fala? É... Lançamentos de novos personagens, crossovers com franquias famosas né? durante esse ano, né? Eles aproveitaram que é pandemia, tá todo mundo jogando em casa, então vamos soltar material, vamos soltar conteúdo Sim. exclusivo. E, e Fortnite já, já levou outras TGAs como jogo contínuo, né? Mas No menos Sky, assim... É, como é que fala? Se redimiu. Eu, vou, eu, não, cheguei jogar, é, eu não, não cheguei a jogar, eu não cheguei a jogar... É, nem o primeiro nem a primeira versão nem essa última agora mas ele conseguiu se redimir e esse essa premiação só concretizou ainda mais só validou o fato de que conseguiram ler o feedback gritante no Twitter da comunidade falando que que vocês fizeram com esse jogo ele tava. <risos> né a hype estava muito eu tava grande <risos> é, pô, e, pô. eu esperei muito eu, eu achei genial a ideia do jogo eu fiquei imaginando cara esse vai ser o jogo o jogo aí quando lançou tipo assim blul, blul, que é o meu medo é. com Cyberpunk é a mesma coisa é. <risos> o Cyberpunk ainda tem tempo para construir para para resolver principalmente os bugs né Uhum. O, no caso do HomeSky, eu acho que o prêmio veio pelo conjunto da obra. Uhum. É, é, foi um jogo que foi lançado incompleto, claramente incompleto. É, não entregou o hype que as pessoas esperavam. Uhum. É, mas eu acho que o grande mérito da Hello Games, e eu acho que isso vai acontecer com a City Project com o Cyberpunk, uhum. é que eles não desistiram do jogo. Uhum. Se você pegar grandes empresas aí, eu não vou citar nomes, mas grandes empresas lançam o jogo e o jogo bugado, o jogo quebrado, e deixa, né? não, não, parece que passa para outro e beleza, quem comprou, se ferra aí. Uhum. E eles não, eles insistiram no jogo, a Hello Games, que é, uma, que é uma quase um indie, né, uma empresa bem pequena, lançou um jogo que é super, é, é, ousado, um jogo super diferente, um jogo complicado para uma empresa tão pequena, uhum. e insistiu, não, vamos, vamos continuar fazendo. E, e tá lançando conteúdo até hoje, tá, tá atualizando o jogo até hoje, e o jogo finalmente chegou num patamar que as pessoas pegam, olham e falam, caramba, que jogo maneiro, que jogo, né, que jogo diferente, e investem no jogo, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que isso, a gente pode até falar que é um, tipo um fanservice bem feito, porque você ouve os fãs, a necessidade deles, mas não necessariamente entrega qualquer porcaria que eles querem, porque o fã também é, muitas vezes quer qualquer porcaria aleatória. Eles ouviram e falaram assim, não, beleza, a gente vai dar moral pra vocês, mas a gente vai fazer do jeito que a gente imaginou, na nossa visão da sim, coisa, sim. né? Isso é bem é, legal isso, mesmo. Isso faz a diferença, né? Você hum. entregar aquilo que você prometeu faz a diferença. Mesmo que leve anos pra você fazer precise de muita atualização, é, você mostra para os fãs que você tem um compromisso com o seu jogo, com o seu trabalho. Isso é muito importante. Sim. Tu falou, tu falou muito igual o, o Renan do, do Choque de Cultura agora. Isso é muito importante. <risos> muito bom. Não foi, não foi intencional. Não. Não, ficou, ficou perfeito. Então, ó, outro, outro que eu... Esse aqui, na verdade, pode ter a ver com uma ignorância minha. Mas eu achei estranho o, o Flight Simulator ganhar como jogo de estratégia. É, bom... É, na verdade, o, o, porque o, o, a categoria é Estratégia e Simulação. Ah, tá, porque eu soube então, o nome Estratégia. É, é Estratégia e Simulação. Que triste, é, porque eu sou é fã triste, de jogo de estratégia. É triste porque não se lançam mais tantos jogos de estratégia, então eles fundiram uhum. as duas categorias e, e, e o prêmio calhou, caiu pro Flight Simulator. Uhum. não é, faz sentido, é, faz sentido. É, eu acho que se fosse um prêmio só de simulação, Ok, Flight Simulator, mais que merece. Uhum. É, era um jogo que estava esquecido. A Microsoft veio, fez um trabalho absolutamente fantástico. Lançou o jogo, assim... Que, que inclusive, é considerado por profissionais, por, por pilotos, sabe? Igual a pilotar um avião de verdade. Uhum. É, o que eu não concordo é justamente com o fato de ter unido as duas, as duas categorias. Uhum. Porque você acaba desmerecendo bons jogos estratégicos que foram lançados, mas que, infelizmente... Né, ficaram ofuscados pelo lançamento de Flight Simulator, que tá na mesma categoria. Sim. Uma pena. É verdade. É, nessa pandemia teve aquele Walk Simulator. Teve Walk. simuladores de... É, é. é teve, teve vários jogos que, assim, lá no, lá no All a gente lançou uma lista de simuladores para você caminhar, para você conhecer lugares. No começo da pandemia, que tava todo mundo se isolando. E eu, eu, se eu não estiver enganado teve alguns lançamentos esse ano. E lançamentos bons desses simuladores de caminhada. E infelizmente, assim, Flight Simulator, ele foi bem fiel mesmo. Uhum. Teve esse feedback do pessoal de, de pilotagem, da aeronáutica e tudo mais. Mas, assim, é, é interessante que... Gra é com, esse, com essa premiação vai ficar ali marcado, né? Que se alguém quiser uma uma referência, se alguém quiser é uma recomendação de um bom jogo de, de avião de simulação vai ter o Flight Simulator. Uhum. É, teve algum jogo que merecia muito e não levou para vocês? Olha a lista olha de apostas. De <risos> apostas eu não tinha não. Assim, eu, eu queria que Ghost of Tsushima ganhasse, mas The Last of Us, ele foi, ele trouxe uma... Resumindo o que a gente estava falando, ele chacoalhou muito mais do que qualquer outro jogo que estava na indicação. É, eu não me sinto, eu não saio dessa TGA é, completamente desgostosa por não ter visto um jogo que eu estava na torcida. Eu, eu senti que todos tiveram ali uma... uma nem que seja uma pequena porcentagem ali de atenção e de reconhecimento, mas é, é, ou talvez um comentário aí que eu deixo na verdade de uma pessoa que não foi indicada, numa categoria de esportes, de esportes não um jogo, mas aí eu deixo primeiro a resposta pro, pro <risos> Rodrigo é, então é, eu fiquei um pouquinho desapontado pelo fato de redes, mais uma vez redes não ter levado mais prêmios é, acho que é um jogo super inovador, é um jogo super divertido. E acho que ele merecia um pouco mais. É, mas, eu vou concordar com a Amanda nesse sentido, a concorrência estava muito forte. Não tinha jeito. <risos> não tinha. Não tinha jeito. Tinha muita coisa ali que, é, apesar dos dois merecerem, o Ghost e a Shima também merecer, o Last of Us ficou muito superior. Uhum. Em muitos aspectos. Então, não, não tem jeito. Não, não dava para você... É, não dá o prêmio para a Lesta ser seria injusto, então acabou saindo do jeito que saiu. Uhum. Mas conta aí, Amanda, qual é a sua questão dos esportes? Farpas, farpas. É, nas categorias de esportes eletrônicos tinha a personalidade do ano, né? Uhum. E, e, assim, é muito comum, a gente que é da América Latina, a gente, a gente sabe. Isso também na indústria cinematográfica, nas outras premiações, a gente percebe muito isso, que é, os latinos, ah, o pessoal da América Latina, ele é bem esquecido, bem deixado para trás, assim, né? Que é o maior exemplo, você entrar é no Brasil, mesmo. né? É é, a gente tem a Central do Brasil aí de exemplo, e na TGA desse ano, entre as personalidades do ano, é, teve um, uma, como é que fala, um grande desapontamento da minha parte de toda a comunidade de esportes do Brasil, a ausência do gaulês. Né, para quem não conhece, quem tá chegando agora no vídeo não conhece muito a galera de esportes eletrônicos ele é um ex pro player, ex-jogador profissional de Counter Strike hoje ele é um dos maiores streamers e produtores de conteúdo de Counter Strike do Brasil e do mundo é, em novembro, agosto e alguns meses consecutivos aí de 2020 ele, nos sites de estatísticas da Twitch, ele foi o maior é, streamer assistido de todos do mundo então Nossa. ele também promoveu jogos promoveu campanhas beneficentes ele ele como é que fala ele ele gerou também assim como o Delesovos ele ele teve esse papel social muito forte nesse ano de 2020 tanto na conscientização é, de isolamento social é, cuidados né agora durante a pandemia do coronavírus quanto formação de opinião porque tem a, a, a velha guarda do Counter Strike, que já acompanha ele, mas também tem uma nova geração que está passando a acompanhar o conteúdo dele, que é a galera do Free Fire, que já é uma, uma galera mais nova. Então, eles estão formando opinião junto com o Gaules, e ele teve uma, uma responsabilidade muito grande nesse ano de, de conscientizar, de educar esses... Esses espectadores que ele teve, então a gente sente uma falta do Gaulês e também de outros pro players, jogadores e times aí como a MBR. MBR teve algumas polêmicas esse ano, mas a gente sente falta como um todo de mais presença latino-americana na TGA. É, eu acho que, como você deu o exemplo aí junto do, do Oscar, né, que você comparou, é, eu acho que a TGA e a maioria dos prêmios que acontecem é, nos Estados Unidos e até na Europa, na Europa nem tanto, mas nos Estados Unidos principalmente, eles valorizam muito o conteúdo inglês, né? E os próprios é, streamers, né? Com algumas poucas exceções que não dá pra deixar de fora. Mas sim, existe um, um pouco de menosprezo em relação a, a, a, a streamers latinos e streamers brasileiros. Então, é uma pena, né? Porque o, cara, o, Galês, o Galês fez muita diferença e não foi reconhecido pelo trabalho que ele fez. Uma pena. Uhum. Pelo menos no Prêmio Esportes Brasil, né? Que é aquele que é promovido pela Esport TV e pela Globo, né? Ele ganhou também de personalidade é, ele foi reconhecido. Ano, mas, infelizmente, é isso, né? A gente reconhece os nossos iguais tá chegando a hora, já passou da hora da galera lá de fora abrir os olhos, né? Virar esse holofote também pro... Eu não vou falar pro pequeno produtor, porque ele é gigante, né? Então, é, é isso. É. É. é. Uma das coisas que eu, que eu observei na TGA... É, esse ano, na verdade, já é uma tendência já há alguns anos, né? É... é que parece que a TGA virou propaganda de novos jogos, né? Sim, sim. Eles dão muito mais atenção às World premieres do que aos prêmios em si. E tem alguns prêmios que, assim, eles simplesmente passam, né? Eles dão, ah, fulano, fulano, fulano, fulano, beleza, ganhou esse daqui, próximo, fulano, fulano, fulano, ganhou esse daqui, acabou. É, é triste isso, uhum. É um pouquinho triste, tudo bem. A gente sabe que é um evento caro, que eles precisam arrecadar, que eles precisam ter patrocínio e tal. E a grana vem disso. Mas eu acho que eles iam dar um pouquinho mais de valor aos prêmios, a ser uma coisa um pouco mais cadenciada, valorizar um pouco os prêmios. né? Uhum. É, eles dão muito valor para os prêmios grandes e alguns prêmios pequenos passam, às, às vezes, esqueceria, às vezes antes do show eles estão distribuindo os prêmios, antes do horário do show. do pré-show hum, eles no já estão anunciando prêmios. É, então eu acho que isso desvaloriza um pouco é, esses prêmios menores que também são importantes. Se né? pegar de é, jogos índios ou de jogos menores, é, alguns prêmios assim, que não são tão expressivos quanto direção, quanto narrativa, quanto direção de arte, é, mas que são importantes para aquelas pessoas que fizeram aquele trabalho e acabam menosprezados. Eu acho isso um pouco triste. Eu acho que podia ser um pouco diferente, valorizar um pouquinho mais é, esses prêmios e não só o outro primeiro. Acho que o outro primeiro é legal. Eu assisto mais pelas World Premiere do que pelos prêmios sendo muito sincero. Porque a gente quer ver coisa nova, a gente quer ver conteúdo novo. Mas eu gosto muito dos prêmios. Eu assisto Oscar, assisto o prêmio, assisto o Globo de Ouro tudo que tem de premiação, eu a, a, acho gostoso assistir, acho muito legal as pessoas emocionadas e, e, e, e valorizando aquele prêmio de dando é, de si, e mostra o quanto tem de gente trabalhando em todas essas mídias, né? E, e eu acho que isso tem que ser valorizado, essas pessoas têm que ser valorizadas. Uhum. Uhum. Engraçado que você tocou num ponto que eu acho que afeta diretamente a Amanda, né? Porque ela tava lá na live, e assim, ela tava assim, porque aí o prêmio não sei o que, a, a gente, não, o outro prêmio, mas é que o prêmio... Foi exatamente assim. Exatamente, exatamente, eles passam batidos por, por várias categorias, né? É, é uma pena. Mas, ah, então, ó, pergunta final. Agora é sobre Opa. as World premier <risos> World premier World. World Ah, boa. Qual, quais as maiores surpresas e maiores decepções? É, vamos começar por, por, da, blá, blá, blá, por blá. Dragon Age. Ah, terra. <risos> okay, né? Eu acho que foi uma das principais atrações aí, né? De, de deixar a galera boquiaberta. Minha irmã, que não é muito familiarizada com, com esse gênero chegou no WhatsApp e falou, Amanda, o jogo dos dragão, que coisa incrível aquela, Cavaleiro de Device, eu adoro, eu quero jogar então a gente vê que uh, o anúncio foi muito impactante até para um público leigo no assunto, né? É, yeah, yeah. é eu gostei bastante do anúncio do Safiro no, hum, no Smash eu ia falar a mesma coisa foi pra tá. Nossa, eu gritei, Aquilo ali, é... no microfone. Sim, é, aquilo ali foi tenso, aquilo ali foi, né, deu um calor no coração. E gostei muito também do anúncio de Perfect Dark, que é um jogo que eu tô esperando, sei lá, desde sempre. Uhum. É, eu que sou velho, né, joguei o original lá no Nintendo 64. Então, é, foi um jogo que me chamou muita atenção. É, gostei também do anúncio do Mass Effect, que foi outra coisa que me Sim, chamou a atenção. Sim. É, depois do, da vergonha que foi o Andrômeda e do que a e passou, né? É, e eu, é, eu, como também fã de Dragon Age, fiquei animado com Dragon Age. Espero que eles não façam besteira com esse dessa vez, pelo menos, né? Gostei muito do primeiro Dragon Age, gostei muito do Inquisition. O dois é, mais ou menos, mas... É, o Inquisition, principalmente, eu joguei muito, gostei bastante. Então, a gente também teve, né, a galera curtiu bastante, já que tá todo mundo na hype do Cyberpunk, né, a TGA, ela foi praticamente no dia que liberaram, Nossa. né, é, que lançou ah, o Cyberpunk, é então anunciaram a skin, não é skin, o carro do Cyberpunk no Forza Horizon 4, cara. Eu não jogo Forza, mas assim, pra quem joga, cara, isso daí deve ser uma experiência incrível. É porque o carro é muito bonito, né? Esse não, esse jogo é lindo, ah, viu, o, o jogo é muito bonito, assim, sim. É, e o carro é muito bonito, então acho que casou muito bem, né? Ele acha, no, no TGA teve uma fala do que no Reeves, não teve? Eu tô até esquecendo. Deve, de cabelo cortado, então, é. É, é. então foi a prova concreta que o brasileiro Marcos Dives aquele do Yes Baby, Thank You é o Exatamente. Cara, uma das coisas que pegou geral de surpresa logo no finalzinha da do The Game Awards, foi Vin Diesel tribal Ark <risos> Qual o melhor jogo da pandemia? Porque aí entra aquela... É quase uma categoria nova, oh, exclusiva de TGA 2020. Among Us, Fall Guys, Animal Crossing... Qual é o... Tem quatro filhos, como o Otávio já bem sabe, né? Aham, uh -huh, é. é... Facilita no processo. É, os dois, os dois maiores estão jogando World of Warcraft Shadowlands. Olha, é. boa. É. E as duas menores jogando Among Us. É, é, é, e o curioso é que a minha esposa, que não tem tanto hábito de jogar assim Se apaixonou completamente por Fall Guys E é. ela, todos os dias, religiosamente, está jogando Fall Guys A primeira coisa que ela faz, ela acorda, ela liga o Playstation e vai jogar Fall Guys É impressionante é, O carisma que o jogo tem, é um jogo que é fácil de jogar, é extremamente divertido é, o, o Among Us é um pouquinho mais complexo né? Ele não é tão, mais, tão, não é tão simples Se jogar assim uhum. é, o, o legal do, do Among Us É que é, tem toda essa questão De você juntar a galera e jogar De juntar a gente e jogar E isso é muito divertido O Fall Guys é uma experiência mais solo né? Mais sim, né, individual sim. Então pra, pra ela ficou perfeito Ela liga, joga, joga meia hora, 40 minutos Às vezes passa um pouquinho, duas, três horas Quatro, cinco, seis mas Às vezes ela fica o dia inteiro jogando eu já perdi meu Playstation por conta disso uh, <risos> Então, mas aí, qual, qual é o voto de vocês? Qual é o jogo da pandemia pra vocês? No meu coração, Fall Guys Mas no meu coração, real oficial, assim Animal Crossing <risos> Mas só porque é um pouquinho inacessível Não é muito acessível pra galera Então Among Us Não, não, não, não, não. É, Fall Guys <risos> Daqui a pouco eu falo a minha aranha Olha, eu vou ficar no empate entre Fall Guys e Among Us Porque eu não, acho que eu não consigo escolher um dos dois é muito difícil mim. <risos> eu, eu quero ser Falando diferentona, inglês. então eu vou, uhum. vou dar um voto que ninguém falou. Inclusive deveria estar, não, não deveria, não sei. Deveria estar no TGA. Gartic. Jogo brasileiro. Ah, <risos> Bombou <risos> na pandemia. É mesmo, não, mas é verdade. verdade. Muita gente jogou. É no comecinho da pandemia foi o um boom, né? Não, e é um e jogo depois, que... Dá bastante certo lá fora também, eu acho. Que foi a mesma coisa também que o pessoal falou assim que o Among Us deu aquela estourada. O pessoal falou, nossa, ninguém mais fala de Fall Guys", né? É verdade. Então é isso. Posso terminar? Pode. <risos> Pode. Então, muito obrigado galera, muito obrigado mesmo vocês estarem aqui, foi a minha primeira experiência entrevistando duas pessoas de lugares diferentes então eu fiquei um pouco apreensivo, para não dizer nervoso quase cagando, <risos> mas foi incrível foi incrível, e assim, eu me sinto até mais um apresentador agora, vendo vocês assim, ó, que bonitinho as dois ali de fome <risos> Correspondentes, correspondentes internacionais, sabe? Você é. tá na, no seu âncora, aí aqui tá escrito tipo Londres, Hong hum, Kong, isso. É, aí, é isso aí. É isso. <risos> então, gente, muito obrigado e eu espero que vocês voltem mais vezes aí e é isso. Beleza, <risos> obrigado, Obrigada, Lelo. Obrigada, Rodrigo. Foi um prazer conversar com vocês. Nos convidem mais para mais debates sim. e nos acompanhem nas redes sociais, gente. Produzimos conteúdos é. super legais. Sim, sim, sim visitem startwall e a gamefm.com.br. Sim. Valeu. Valeu. Obrigada, gente.